Olá pessoal, estamos mais uma, uma vez aqui no bairro Tatu, estou mostrando para vocês aqui os cabritinhos e as ovelhas, ali estão meus cabritinhos, ó. meus cabritinhos e minhas ovelhas e aqui estão os cabritinhos e as ovelhas e um pouquinho aqui do, do homem aqui que eu não sei o nome tem galinha pato é galinha angola coca o cícero tá ali fala oi oi cícero vou subir aqui nós tivemos aqui quando essas crianças eram bem pequenas bem mais pequenas né Eu acho que foi a primeira vez que eles viram o drone funcionar. Até assustaram. estão ali, ó, arrancando o mato da, do meio da linha. Para dar para os cabritos. A Cássia está tirando foto. Toda cheia de fantasia. Olha lá. Se sentindo linda. ele. Deu mesmo? É para ela. É ela. É uma cabitona. Velha, hum? velha, velhinha. É mãe. velhinha. Ela é mãe. Cuidado com a mão, viu? Cuidado, Elisa, não ela pega a sua mão. Ela morde? Não, não é que ela morde, é que ela puxa com força, né? Ela morde, ó. Bonitinha, né? Mas, mas ela morde. Olha lá os cabritinhas, ovelhinha, ó. Até parece que... Aquele, aquela ovelhinha lá é a que a Luana levou pra gente ver. Ali no. No, no bar, tadinho. É. Chega, né? É. Aquela. Sabe aquela marronzinha que tem a costa pintadinha? Essa daí que tá Não, dando cabeçada. Viu? Tá vendo? Tá vendo aquela ovelhinha lá? Ovó. Tem? Eu lembro aquela ali. Dadinho. Sua. eu, é? eu lembro aquela ali. Dadinho. Você lembra? Eu lembro aquela ali. preta com banco, Na cabeça dela é branca. Hum. Dadinho. Sabe o filme da ovelha? Dadinho. É. Escuta. Dadinho, escuta. Sabe aquela marronzinha lá que tá dando cabeçada na branca? É uma ovelha também. Só que ela é bebê, é? É. É. A Luana falou que eles nascem liso. Eita! Parecendo bode? Vai parece ser uma boda! Eu acho que é a mulher de bodeiro! <risos> que? Eita! Nena, fecha aí! Viu? Você, você é a Maria Bodeira? Menina, não sabe o que é não! Tá pingando! Tá pingando. Tá pingando. Tá pingando. Tá pingando. Tá pingando. Tá pingando. O celular eu não come não, né? Não come. Não é verde? Nossa, para... eu lembro que eu e a Lívia não parava de pegar massa. Querendo oh, dar o celular pra ela? O celular não come não. Eu não podia fazer aquela foto que lembrava o antes e o depois. Eu, a Lívia aqui, eu aqui, a Helena aqui, o Miguel ah. e a Elisa. É, se a Lívia tivesse vindo, né? Olha lá, Muda, se sentindo é linda, <risos> Vai para aqui, ó. Olha com aquilo. A mãe tá. O outro também quer. O outro também quer. Vamos pegar, Elisa. Pera aí. O outro é macho. Isso aí é macho. É um bodo? Um bodo. Oh, cabro. Cabra macho? É <risos> um rapaz. Cabra macho. Olha o dadinho lá mamãe, dadinho lá, bonitinho. Ô oh, o rabinho. Ô oh, o rabinho. Dadinho, aquela marronzinha lá, ó, Lá adiante que eu falei. É. Não. Tá fedora, tá fedora. Tá fedora. Vem, come Quer pedir comida? Não, Não. Não. Oh, oh, oh, Não tá você. Vai, para Não é para você Vai dar logo Comendo casca Não. de laranja Aquela ali é um bode ou uma boda? Ainda que é um boda Aquela lá, bode. mesclada ali, Dadinho Aquele lá, preto com banco é. é um bode, bode grandão Ligeira corda Deixa eu ver se é um bode. Vem, Eliso! É um bode mocho, né? Elisa. Sim, sim, sim. Vem, Elisa. Tá quebrado lá, né? Eu vou pegar pra você, fofo. Não, fofo. Tem um cotoquinho do chifre lá. Tá vendo? Não sei, não sei se é bode. Dá, dá, tem um cotoquinho do chifre. Tem. Alvilha. Oh, não, acho que não é... É bode, tadinho? Tá Miguel, depois você só vai ter que apertar. Sim, ó. bodão. bodão. Oh, tá cansado? Ah, não sei se é teta ou se é o saquinho dele. Oi. Ah. Tudo bom? Oi. Ó, tá. o chifrinho. É. O quebrado. Você tá bom? Isso é um bode. Vai, coloca a mão. Vai que ele dá uma cabeçada. Não. Uma mordida. a galinha Sorru. Não. <risos> oh, todo mundo come da comida, ó. Tem porco? Tem. Porco, A ovelha, a galinha, os cabritos. um bode? Dá pra ele fazer. É É Tem um bode, é um é, Quer dizer, é um cabrito, né? Elisinha. Elisinha. Elisinha. Uh, o que, que, é que você tá fazendo mãe. aí, Elisinha? Essa daqui é, é fofa, daqui é fofa. Essa é sim, fofa. Tem que A é o é fofa daqui fofa. cadê o Miguel? Fala Miguel, tá lá! Legal, legal, legal, legal. Legal. Vai legal. foto ali. E, e senta ali vou tirar uma foto. Tá. Vai lá, Elis. assim Eles aqui, eu aqui. eu Aí aqui. Aqui, eu Desce. Boa, Você vem, que Miguel, tirar foto? Vai. briga, né? Fiquei briga? Vai papai, é a Ei, companheiro. já é a... A chegou. Pode oh, gêmeos, vem tirar a a foto. Ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho. Ai, foto foto. O vem tirar foto, Dá mim? Que você aí, o que você fez aí, Dani? Eu vim fazer carinho e ela saiu correndo. Correndo não. Fiz na lama. Oh, não eu Helena, esqueceu o copinho lá, ó. Pegar. Tá bom então o trem! Elisa! Elisa, branca! Ah, vou Olha lá, é. da tontura Fica mais tonta, né? Fica mais tonta do que já é embora foi embora Parece que vira, né? foi embora é. pra sião viu Eu tava... eu tava vai dá Elisa tá quando você vê o bonde lambendo e olhando demais falando assim já... pode ficar esperto que ele vem pra cima Esse aí não veio ele não dá mas eu esqueci a doia, viado. Vim, passei em cima lá. Ô, Cícero, eu acho que aquela ovelhinha que a Luana levou pra nós, ela tava aqui. Tá, tá ligado? Olha lá, pulando olha lá, ó. Viu? Eu acho que é mesmo. Vem se é um, um cabritinho parecido com aquela lá. Olha aqui, ó. Tá com fome, um cabritinho aqui. Não, lá. é ovelhinha, porque ela tava brincando, ela tava perto das ovelhas. Parece mesmo, né? Ah, não, ela tava não não bem é forte. Ela com manchinha branca na, na cara. Não? Não. Olha lá, Cícero. Olha lá. Olha que bonitinho. Ele não tem. Ele deu uns pulinhos. Ah, Filma lá, Cícero. Vamos, lá. Vamos mais pra lá? Vem aqui, gêmea. Vamos mais pra lá, Cícero? Aqui, Vamos, lá, Cícero. Vem, Miguel. Vamos. Ó, Coisa ali. sim Tem que guardar as coisas é, Agora a gente parou para comer aqui Mas nem filmei comendo de galera Mas já está quase acabando Pipoca salgada, pipoca doce Já comemos, tomamos sorvete Nem mostrei para vocês Mas tomamos sorvete Não, né, Cássia? No Vai lá, segue lá Tomamos sorvete E Nós vamos dar a voltinha ali agora Vamos lá? Não. Ali, gente, o pessoal. Ô, oh, pessoal. O bode é escapou. Aí, Vocês vão ficar fedendo o bode. É mesmo, vou ficar fedendo o bode. Ah, então ele não tá podendo olha lá. Olha lá, Elisa. Hum. Ah? Não, não, vai não. Vai, põe, põe o Miguel lá, Dadinho. Põe o Miguel lá, Dadinho. Isso é homem. Não, não. Pera aí. Põe as pernas, Miguel. Senta nele, Miguel. Miguel, tem que fazer assim com a perna. Abre a perna e monta nele. Agora, né? Coloca a Helena agora. Ele nem vou montar, não. Coloca a Helena agora. E o outro? Põe em cima do outro. <risos> Vem, Miguel. Miguel! Vamos lá. Miguel, vamos. Bagonite. Vamos, vamos, vamos, vamos lá. Vamos comer, mãe? Vamos, Cícero. Cícero, vamos lá no vagão? Vamos! Vamos! ali nos vagões! Ah, o, a, o frango escapou também, agora não consegue entrar. Tá procurando um buraco para entrar agora. vai machucar aí. Volta, volta, volta. Aqui tem um buraco. Elise, Helena, para que ele vai machucar. É mansinho, né? É mansinho. A gente olha para ele, parece que ele é bravo. É. É a cara mesmo dele. Se, oh, Cássia, vamos? O pai parou ali para conversar. Vamos lá. Vamos lá, gente, hein. Cássia, vai andando para... Olha o trem! Oi. Olha o trem! Olha o trem! Oh, é tá tá parado. Vem vindo! Olha o trem. Olha o trem. Sai daí, gente. Hein? O trem tá parado, oh, vindo. né? Olha, tem cuidado ali. Olha. Vai filmando o que, mãe? Ai, vai filmando o que? Ah, eu ia falar para você andar com a Dani ali um pouquinho. Vai lá. De lado, de, uma de um lado ou de outro. Mas no trilho? É, no trilho. Ô Miguel vem. Mi Miguel, é, né? vem. Não, de mão dada, né? Mas como? Ah, Daniel Vai Onde aqui. que Tenta. O trilho é vencido. Helena! Helena, sobe! Não precisa brigar! É, o trilho é, é grande! Tem tanta aí! Aí, Cássio, tá com equilíbrio bom! Vai Dadinho Tentar equilíbrio! Já caiu, Dadinho? Vai, crianças. Vai, Miguel. Vai, Miguel. Anda no trilho. Vocês estão andando fora do trilho. Se... Cássia. Filma aí. Ó. Vê se eu consigo. Olha Vou olhar. O Quase oh, oh, oh. oh. uh. ela vai cair porque tanto tá dando risada. Vai, vai Daniel. Começa daí. Vai, vai. quem ganhar, ganhou um, uma paleta. Tem que bater na mão do tio Dadinho lá na frente Ah, eu ganhei <risos> Ganhei Aí, Elisinha mãe, mãe, eu ganhei. mãe, eu ganhei Calma, mãe saiu Eu ganhei, mãe Mãe, eu ganhei Mamãe, eu ganhei Ganhou Vai Miguel, o Miguel tá lá atrás, tadinho. Tá conseguindo filmar? Ó, oh, o trem vem vindo, hein? Tá vendo? Vai, mãe. Vem, crianças, vem. Não, o trem vem, vocês ficam aí. Vem, Miguel! Não consegue correr? Pisa só nos paus, Miguel, vai! Eu É, só no pau. Vou. Eu tô pisando a pedra. Não, pisa só no pau. Quase. Vai, estica a perna e pisa só no pau. Miguel. Eu tô fazendo o Miguel ficar apurado aqui. Eu vou, eu vou, eu vou. Puxando ele pelo braço, né, Miguel? Ó. Oh. Vai, ah, Miguel. Pô. Oh. <risos> eu vou, jeito. Ei, babá, vou ver se oh. eu consigo dirigir isso. Vamos ver se eu consigo. Tá bom, gente? Tá difícil. Tá bom. Tá no... Ui, quase nossa, caí, nossa. <risos> Ai, não, não. Tá tudo cagado? Ah, F! Tem uma casinha aqui de bosta? Aqui era a caixa d'água, da O que é? Ou é a casinha do atalaia? Tem uma aqui. Ai, meu tá Caramba, hum. eu, tenho... eu vai dando no treino? Depois eu ponho ele. Então... Hum. Andando no trilho, hein? Andando no trilho, não, não, no no trilho. trilho na, na linha Não, na, no trilho, trilho Mas tá, ah, vamos tá lá pra frente uma falta o vídeo cara, você é melhor você ir lá na frente ah. e vir andando Olha o que tem aqui, ó O que será que é esse fio? Pra que será que é esse fio de dadinho? É. Olha lá, ó, dá energia lá, ó Não pisa, põe Olha lá a energia Põe o chinelo Que Eu não, não tem energia <risos> O tá vindo. O Cícero parou para conversar com a mulher e lá a roupa ficou. Tava aqui. Esse aqui é o aterramento. A, a roda pegou. É o aterramento, viu? É, né? Tem Vai, vida, na né mãe? Vamos Vai filmar? Nós vamos ali naqueles vagões eu, raia, abandonados. Não sei se eles descarrilaram ali ah. ou ah. se eles foram abandonados de fato. É. Aqui tem uma construção Madalina. também que eu não tem sei o que, que é, mas. Tem, tem, tem. Hã? Mas tá pegando para a vó, é Dani? Ah, o Pararraia é o. Dani tá pegando a vó? <risos> que, ó. É um urubu? Aqui o vale. Então, lá é pronto. Vamos! Anda no é. trilho, Cássia. Eu, eu já ganhei uma paleta. Já caiu. Já caiu. não, não, não. Oh, oh, oh. tá caiu, oh. é. né? Também quer. Vai, pega aí também. Quero. Oh. Minha filha, eu tô equilibrado na vida. Graças a Deus, né? Ó. Oh. Tá andando muito rápido. Ó, oh, depois do.. Espera, espera. Pera. Pera. Olha, com esse sapatão aí andando desse jeito, tá bom, hein? Opa! Tá chegando gente, só não consigo ir para frente Não, não atrapalha Helena. Helena Helena vai Dani. Ux, ah, Chegou tio? Tá chegando, tá chegando Ah, chegou já Olha, olha o nego o ali, ó. ó. Vou vou sentar, vou fazer uma foto. Mãe, eu eu tenho eu tenho um trilho dadinho, aí. olha aqui. Vai, mãe, aqui, aqui dentro. mãe quero um trilho também. aqui? Não? Mãe, fica aí. Dani, tá sua mãe tá falando, Elisa. Eita, é tá falando, Elisa. Eita, é é, Nossa, que árvore. Nossa, Ai, olha só, gente. Onde que a árvore foi nascer? Por aqui. Olha aqui. Olha. Nasceu nossa, por dentro, nossa, mãe. E subiu, ó. Olha só. Deixa eu tentar. Filma aqui alguém. Eu. Tá, Agora eu vou sentar. Tem gente de formiga aí que pica, tu viu? Talvez se você vai ficar subindo. Né? Tira uma foto minha, por favor. Tá, tá vendo? vendo? Vai, vai lá atrás, Dani. esse gente, gente, gente. Põe, a mão, Põe a mão, Cássio. Põe a mão. E tem mais dois, né? É acho que vai amar. É tá, tá filmando? Tô filmando, tô tirando foto O nego assustando a gente É uma sobrinha <risos> Olha lá, aparece o um Mutli E <risos> é daí? Eu levei um susto, credo Mãe, eu tô Ai, Elisa, suja. Ah. apareceu suja Sai da frente, Elisa Mas que fedor Tá bom, né? Tá Eu que eu fazer uma nossa, é peguei, pulei o leite não quer um pouco mais baixo. Medalha, medalha, medalha. Calma, calma, calma. Calma, calma. é alto, tio? <risos> alto. Ai, Jesus. Põe o pé aqui. Põe o pé aqui da mão. Ai, Jesus. Será que o trem já vem ah, vindo? Não, não tá, oh, tá parado oh, aí. Põe o pé aqui, ó. Oh, oh. Vai, Elisa, vai. Miguel, sobe no trilho e anda. Miguel, anda no trilho. aqui. Não tem nada a ver com a coceira, vai. Anda no trilho. No trilho, Miguel. Aqui, um ó. Oba, vamos ver quem ganha lá. Ele tá vindo. Vai, Miguel. Vai, Miguel. Anda. Ai, senhor. Ô, Miguel. Anda no ah, trilho que um que pouquinho. Que é outro, porque parece que você vai no fundo de cair. Espera. Ah, Fala, menina. Não ah. pega o celular assim, <risos> não. Eu achei que seria <risos> que a gente ia foto. Nego. Se você ah. cair, eu vou filmar aqui, hein. Fizendo um ferro aí, ó. Manda lá pro o calçado. Se a calça rasgar... É. O melhor que usar banheiro. Isso, é menino. Escuta, sua rapa. Eu também, senhor. Mãe, também, tio. mãe o meu. Vai, Dani. Tô ocupada. Dani, não, não vou subir, não. Mas faz uma foto, Mais pra trás. Vai mais pra trás. É, a Dani... Onde faz, faz a, foto da a foto que não tem câmera? A bolinha é branca, Dani. Mãe. Hum. Olha primeiro a Dani. Tá bom, Daniela? Nossa. Eu fiz, tirei duas. Eu Aí, amanhã, vai vai de novo. Não. Tá aqui o... Gente, olha o que eu observei que aqui tem um monte desses matinhos. Achei é ele tão bonitinho. Não sei que mato é esse. Umas moitinhas. Olha só. Vou fazer uma foto aqui. Filou. Tá filmando? Eu? Sou eu. E seu pai ficou lá? Ficou? Conversando. Meu irmão, tirando sarro lá, ó, fazendo palhaçada, como se o vagão fosse mal assombrado. Olha lá, as crianças estão gostando. E o Miguel que é medroso subiu? Oi, entraram, hein? vocês entraram na bagunça do tio, né? Ah, esse, esse é baixinho, gente. Oi, Ele é baixinho. é baixinho! Ele é baixinho. aqui É um, é um conteúdo aí, ó. O, gen o genitor de seis é, é. Perdeu? O aqui. Tá. É. Oh! Dadinho, tá derretendo? Eu tô. tô. Olha <risos> o dadinho, tio. <risos> pegou o matinho. Pegou o matinho e pegou Quando era pequeno, eu fazia isso de verte. Olha o negócio tá com o seu lado ali, ó. É. Manda, não, de tem que ser de celular tem que ser de celular tem que ser de celular não olha <risos> ah, que é sujeira que está aqui dentro é a mamãe Miguel olha o céu puxa pula deixa ela pular pula Miguel pula Miguel pula ali, Helena pula Helena pula Miguel ah Miguel pula, Miguel. Ah, Miguel, pula. Pula. Aí Eu não consegui filmar Porque eu estava segurando o celular Olha o um buraco É chuva Olha lá o Miguel dirigindo o vagão aí. Vai Miguel, dirige aí Vamos entrar lá dentro o Miguel levar nós? Vamos. Vai, então vamos. Então vamos. Fala assim atenção, senhores passageiros. Vai, lugar. vai, vai. entra lá que o Miguel vai levar vocês ah, embora. Eu não sei. Atenção, senhores passageiros. não virar vai embora. Hã? no o ah? é, é, é, é, o é do, Eu quero. É, mas, mas, é é é? Ninguém não, quer viajar não, devagar. Devagar. de vagão. Nossa, tá emperrado isso aqui Ai Só roda pra um lado, gente Ai, caiu uma corrente aqui ah, Será que isso aqui libera a corrente? Acho que isso aqui liberava essa corrente, viu? Olha lá, ó Hum, acho que ele liberava essa corrente. Ó, ó a corrente está descendo. Ó, família eu mexo, a corrente vai descendo. É que emperrou aqui. Aí eu vou voltar. A corrente vai subindo. Ó, a corrente vai subindo. Aí, travou. De novo A corrente vai descer Que legal Tem uma engrenagem aqui oh, Uma roda dentada E aqui dentro nem sei o que tem. que tem A corrente E mais o que? Só Bom, deve ter um Um negócio aqui Uma polia que enrola Onde está enrolada a corrente Eu imagino, né? Tem espinho por aqui, bichinho, muito bichinho. Picou né? nas não, pernas. compensa pra ele levar. Que Bom, Se fosse novo, um ó. Dá para fazer né? uma casa. casa janela. Ó, oh, meu irmão tá ali com um tirefão. Pra que que serve isso aí? É o parafuso que prende aqui a linha. Uhum. Prende o trilho, né? Ah, sim. Que era, De certo que era daqui, gacha, não? Ó, será oh. é. que era daqui? Põe aí no lugar, Dadinho. Não vai, não. <risos> aqui, Dadinho, ó. Aqui, ó. que tá sem. Também não tem buraco? Cadê o é, buraco? É, o buraco não tá aí aqui ó esse aqui tem ó saiu fora aqui ó esse aqui tem põe aí mas tem uma, uma coisa embaixo ó também ó tem isso não aqui ela. que tem que pôr embaixo ó não é depressão hum. ai tadinho. ainda não vai não vai não, não vai. <risos> mas enfim é daí ó é daí, de travar o, o trilho na, na no dormente, no dormente. Dormento, para quem não sabe, são essas madeiras Sim. que fica aqui embaixo. Um e aliás, tem um monte para trocar aqui, viu? Sim. Tá bem quebrado aqui os os, os os dormentos ou dormentes bastante quebrados. Precisa ser trocado. Lá. Ó, sem tirefons tem alguns sem tirefons. E interessante que o trem continua passando. É. Dadinho, aqui chama crista, né? A crista nas pedras. Acho que é crista que chama, é. né? A pedra, É, onde faz esse montinho de pedra aí, ó. Vocês estão vendo, chama crista. Acho que é crista de galo, né? E meu esposo trabalhou um pouco na FEPASA. Fazendo esse tipo de serviço, trocando dormento. Tinha que trocar 10 dormentos por dia, era a tarefa. Não podia nem comer. Antes de trocar os 10 dormentes, porque se oh, aqui troco pera aí um pouquinho se ele comesse aí dava juriti juriti para quem não sabe é um um mal estar que a pessoa chega a desmaiar esse aqui é um dormento novo era para ser novo era para ser mas tá tudo rachado né sim. é um dormento novo mas tá em mau estado certo pessoal de que madeira será que é feito? Será que, será que é eucalipto? Não pode ser de pinos, né? Porque pinos é molinho. Não, não. não. <risos> Será que é... Não pode ser de madeira de lei também, né? Muito caro. Hã? Muito caro, né? É. Deve ser de eucalipto, né? Que é madeira de reflorestamento e é barata. Mais barata, né? Mais barata. Eu imagino, não sei não, gente. Estou imaginando. Se alguém souber. Deixa aí nos comentários. As crianças ali, ó. E o trem tá lá ainda, parado. Acho que estão. Será que estão jantando? Os, o maquinista e o pessoal lá da. Não, não tentar Não, obedece. Elisa, obedece. Acho que eles vão fazer foto. Que isso, não, que, é que é isso? Que é isso? Não, não. Deixa assim. Não briguem. Eles estão ficando cansadinhos já, porque está até chorando. É, conforme a idade, né? Encosta mais, Helena. Não, encosta aqui. Mas daqui a pouco o trem, o trem a pita lá que tá vindo e vocês estão aí tirando foto. Aí aperta pra mim, tio, ver se tá pegando mais cinco. Não, não eu vou ficar assim de frente Vou colocar a mão nos quatro. Eu tô, sou tipo a galinha. Não é. Vê se ficou legal. Águia. A águia. a águia. Sim? Olha uhum. aqui a situação. <risos> a situação, ué. Não, não. Ai, não aguento! Empresta, <risos> já sei a chinela pra ver lá que tá doendo essas pedras aperto que tá 10 segundos fica esquisito essa parte 2 tá segundos vai vai vai olha para cá tirou Vamos tirar de novo tira sem fica esquisito de novo. mãe entendeu pra entender dez miguel, o miguel tá aí Agora ele tá vindo e filmando ainda. Hã? E filmando ainda. Ah? O, tio, o pai vai, tá vindo e filmando. E Olha lá, agora que o Cícero vem tá vindo, gente, hein? Depois de conversar, conversar, porque meu marido ama conversar, né? Ele ama conversar. Nunca vi igual. Ih, eu vou de encontro o o trem continua parado lá olha aqui ó Cocôzinho de cabrito que nojo que nojo o que é limpinho Dá até para pegar a bolinha para brincar Elisa Helena é Helena né Oi, gente. Oi, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo. <risos> tudo. Olha, passeando. Passeando. Fazendo bem as crianças para passear. Beleza. <risos> Agora eu vou deixar ele filmar. Porque já filmei bastante. É do que, Miguel, esse osso? Dinossauro. Nossa, de dinossauro? Não, não souberto, ele é descobriu, de o... mais... olha. Não existe o... mais agora. Como é que fala que ele descobre osso? Paleontólogo? Como é que é? Ai, é. credo. Como é que, é, que é de chama? Paleontólogo? É um negócio de osso. É, ele falou dinossauro. que é um osso de dinossauro. dinossauro. É, é do dinossauro de osso. É isso, né? Dinossauro de osso. Não osso de dinossauro? É osso de dinossauro. É, Miguel? dinossauro? Hum? De jantar. É os dinossauros, né? Não é os de é, jantar, de, não. É né? de dinossauro, dadinho. Ah, ser... é, né? Não acredito. Eu vou aí que eu quero ver aquela outra. Olha, que... eu, eu te liberaste. Eu... Tá um Tem um monte de alavanca lá, deve ser de mudar, né? Ah, Não dá pra entrar lá, não. Tem um buraco lá dentro. Gente, também, o tá Cícero lá. tá ali filmando aquela construção mas bem aqui eu falei pra ele ó, tem uma casinha de abelha daquelas gigantes que fala a tal da abelha acho que é abelha cavalo e se ela der uma ferroada nele meu Deus do céu não quero nem pensar não quero nem pensar nisso olha lá olha a árvore cresceu ficou gigantesca lá dentro tem urubu morto Tem urubu? Tá caindo. Ai. Tá caindo ali. Tem banana de macaco. Hã? Tá Tá. Árvore de macaco. É, banana de macaco, né? Tá muito alto tá? Tá no arco, no meio do arco. É mesmo. Senão urubu. Aqui, Hã? É. Urubu morto? Um vivo. Ah, ah. Ali onde é que aqui. Sim, Eu tem, tem um urubu, um urubu aqui. Você já tinha visto? De cócos ali. Ah lá, não gente. Gente, tem aqui Mas, um olha, urubu. Hum. É. Era, era, era bater minha cabeça. Não é nem. É, Ei, Madalena, é o cavalo mesmo. Ou se não é o cavalo. É a égua. E se não for o cavalo, égua, é alguma coisa mais ou menos por aí. E eu ali, gente, a cabeça quase gelando. Mas ali, só me avisando. Hum? E aqui, ó. Aqui, que é cupim o cupim tá na massa, tá entrou, né? Entrou no trinco. Que coisa! Ele entrou no trinco. Opa, dadinho! Aí afunda, hein? Cuidado aí, pisando em, em solo e como é que fala? Incerto. Aí vai afundar. É, mas se descer aqui, ó, ó, aqui assim, ó, tá mais seguro. Interessante, gente. Que o cupim ele foi entrando aqui ó na, na trinca aqui ó na trinca da parede foi ele foi fazendo como que uma massa e vedou a parede quantos anos será que tem essa construção né é, e o tempo vai levando embora e ninguém fala nada né se alguém vier e roubar é crime mas se o tempo levar, não é crime. O tempo leva. É como aqueles, aqueles trilhos que estão ali, ó. O tempo leva. Os vagões, o tempo leva. E ninguém fala nada. Ninguém prende, o, ninguém prende o, o tempo. Ninguém ninguém para o tempo. Ninguém como é que fala? Cobra do tempo. E se a gente pegar, é crime. Mas o tempo leva. Leva embora. Que coisa. Poderiam é, ser em moradias. Mas, no entanto, fica aí. O tempo que mora. O tempo que leva. Quer dizer. Quem mora dentro são os bichos. né? Mora os bichos dentro. Ninguém fala nada. As árvores crescem dentro. Ninguém fala nada. E assim... Vai consumindo com o tempo. Vai tirar uns espinhos aqui. Uns picões aqui na minha saia. Que tá picando, pinicando a minha perna. Quê? Aqueles vagões estão fora dos filhos de Madalena? É isso? Estão? Ah, então foi aqueles que. Com ah, cer... eles descarrilaram? Madalena. Com certeza descarrilaram. quando eles descarrilaram? Eu lembro, faz muito tempo. Ah, eu acho que deve ter uns 15 anos, carregado de soja. Eu só lembro daqueles lá. Lá do pé do Ouro. É, na pé do Ouro também teve, é verdade. Aquele, A, aquele lá, inclusive, lá eu via soja. Inclusive, ficava tombado aquele lá. É? É. Hum. Hum. Lá eu vi a soja, agora eu pego, a da da boi, eu pego da, da e bem. Sim, senhor. Agora nós vamos embora, gente, porque tá ficando... É, nós até achamos um, colocamos no lugar, o Dadinho colocou, eu expliquei que é. você trabalhou na Fipasa, trocando isso aqui. Pode trocar isso aqui no calor de dezembro, meu né, Deus, tá E é isso aí, gente, agora nós vamos embora. um bel bairro aqui. Tchau. Tem que brogar a garrafa aqui. Eu vi ali os filhos. É tarde, poeta. O tubu parece que é É isso aí. Tá entardecendo e nós vamos embora. Tchau. Tchau. Tchau.